Nós fomos teleportados para uma dimensão totalmente macabra do nada. Como que a gente veio parar aqui? Todo mundo escudo na mão, espada, fiquem prontos. Quando de repente isso aconteceu então... ali, ali, <risos> meu Deus. O que, <risos> que, é, ele? que tá atacando. é isso? Calma, calma, calma, calma que tá atacando. Todos nós batalhamos até a nossa última gota de sangue para derrotar esse monstro e finalmente poder voltar para casa. O único problema é que eu não fui forte o suficiente. E nesse momento eu achei que era o meu fim até que que Meu é isso? Deus Isso, que estamos... isso? Vocês tá. estão aqui mesmo? O que aconteceu? Gente, Você estamos tá. de volta O que aconteceu? Seu... Meu Seu Deus, Deus que, é que, queria... não, não, mano, que felicidade que vocês tiveram! A amando, gente tá caindo... pega a Acabou, eu consegui derrotar a criatura, eu consegui matar Delete, ela! Pera, pera acabou! A... Pera, será mano, que a Poki tá ali? A Poki é. tá lá! A Poki tá lá também! Delete! Oh, Sai, tava... Delete! Você tava Delete. Não, Mano, eu vi vocês caindo do céu voando, vocês estavam no criativo, velho? Que criativo? O que? É. É. Meu Deus, Deus, Deus do céu! Que vocês apareceram aqui na cidade, cara! Mano, a gente. Pera aí, Delete! Você tava aqui o tempo todo? Eu tava aqui na cidade sozinho! E o, tá e o Carlinho e o Biel? Cara. Na verdade, eu não sei onde ele está não. Nos dois últimos dias eu fiquei sozinho aqui na cidade, fazendo tudo sozinho. Meu Deus! Cara. Será que foi só nós quatro, então, que tava lá mesmo? Ou será que eles ficaram para trás? Lá onde? Com certeza que será era é só nós quatro mesmo, Apu. Leste, é, é uma longa história. A gente simplesmente não tava aqui. A gente estava é, em outro lugar é. muito estranho. <risos> Cadê nossos de, itens? Depois eu te conto melhor. É, verdade! Eu, verdade, eu, itens, eu, eu tô cheio de itens! Eu gente, nada. É, eu quando eu entrei no, fazer no fazer portal, fazer tinha fazer todos os meus itens também pera, eu, eu não é, sei, tchau, é, tchau, a gente tá essa tchau. Casa, cara. meu Deus do céu itens? mano, que alegria que você tá aqui, pô, que deu tudo certo, mano que alegria, você joga Minecraft aonde? computador, celular, tablet ou videogame? Você joga survivor minigames ou com mods? Na real em vez de eu perguntar qual desses você faz parte, que tal tá um lugar onde todos são bem-vindos? Eu quero mostrar pra vocês o Minecraft Universe, a melhor comunidade pra você que curte o um Minecraft maneiro, contendo mais de 700 pessoas, você pode vir e fazer parte dos primeiros mil. Só os mais bravos conseguem isso, tipo eu, né? E além de tudo, eventos de construção, PVP, minigames e até Discord Nitro e muito mais. As construções de lá são tão top que eu peguei algumas até para tentar fazer no Topia. Agora vem cá, vem, vem, vem, vem mais perto, mais perto, mais perto, um pouquinho menos perto. V vamos falar sério. Eu faço parte do Minecraft Universe e você Tá esperando o que? O primeiro link está aqui na descrição para você entrar. Bora. Tá bom. Eu não sei muito bem o que tá acontecendo, mas se deu tudo certo. É o que importa? E eu finalmente posso voltar a passar nessa minha ponte linda e finalmente eu posso voltar para casa. Nossa, que sensação incrível como eu tava sentindo falta desse lugarzinho lindo que eu chamo de lar. Nossa, verdade, né? Eu nem consegui mostrar. Eu tava planejando uma surpresa para vocês. Eu ia mostrar em vídeo, eu colocando rodas novas na mobilete. Eu coloquei uma roda off-road e eu havia evoluído o motor de ferro para ouro. Só que não deu tempo de mostrar. Bom, deixa eu pegar minha motoca e colocar aqui. Depois eu mostro melhor para vocês. Agora eu preciso ver os meus pinguins. Uh, oi, o que é isso? Meus itens, meus itens estão aqui. Pega tudo, pega tudo. Meu Deus, calma aí. Deixa eu para minha armadura aqui. Aqui, aqui, aqui, meu dinheiro. Pronto, nossa, como é bom ter minhas coisas de volta. Nossa, perdi toda a minha experiência, né? Deixa eu marcar esse palco para não renascer aqui, né? Meu Deus do céu. A volta do chapéu de palha. Bom, acho que eu finalmente posso falar isso. Oi, gente, tudo bom? Como vocês estão? Que alegria é estar em casa novamente. E o melhor de tudo, vocês estão vendo que tá nadando aqui, né? Vocês estão vendo que tá nadando aqui, né? Ah, pinguim! Oi, Rico. Oi, Kowalski. Oi, recruta. E oi, capitão. Vocês ainda têm comida? Ai, tem Ainda bem. Deixa eu ver como que você está. Ó, oh, você tá sem fome e sem sede, mas precisa se divertir, né? Recruta Mano, Recruta precisa de tudo, né? O recruta é louco. Recruta, se alimente. Ah, ele foi pra água primeiro. Ah, que bonitinho, ele recruta tomando água. Matou a sede. Muito bem, recruta. Agora vamos pegar o próximo, o Rico. Rico, se alimente. Ele vai pra guia correndinho. Rico, é pra, pra se matar toda a sede, não só um pouquinho. Obrigado. E por último, o Kovarski. Vamos fazer o contrário agora. Vamos deixar ele na água. Agora ele correu pra comida. Ele não sabe pra onde ele vai. Tá louco. tá louco. Bom, mano, que alegria que eles estão bem. Gente, eu vou colocar um brinquedo pra vocês, calma aí. Pessoal, aqui ó, bola, vem brincar. Olha eles brincando, gente. Eita, foi para água a bola. Mano do céu. Eita, e? Gente, o que vocês fizeram com a bola? Gente, recruta, não adianta correr assim não. Você é que subiu com a bola. Que alegria, mano. Ó, gente, peguei outra bola, já que vocês perderam aquela lá. Eles se esmaram com aquela bola, eles querem aquela que eles perderam. Bom, é, ver os pinguins. É só parte do que eu tenho que fazer. Calma aí. Primeiro de tudo, posso jogar fora esses quadros da Poki. E tem mais uma coisa que eu quero fazer. Uh, o Duke tá aqui. Não, mas qualquer hora ele aparece, a gente vê. quadro de casa mudou, mas tudo faz. A outra coisa que eu quero fazer é o seguinte, eu quero pegar esse baú, colocar na minha motoca, porque minha motoca perdeu o baú dela e eu vou ter que pôr gasolina nela, que ela também perdeu a gasolina. O único problema é que eu acho que eu nem tenho o um combustível aqui. Ah, eu tenho um balde aqui, colocar aqui. Isso aqui abasteceu quanto? Nossa, abasteceu nada, meu Deus. Tá, pera aí, deixa eu fazer combustível, então, né? Aqui, ó, tá fazendo combustível. Agora sim, mano. Nossa, abastecendo nossa motoca só na alegria divina, né, mano? Tem três mil de combustível. Vamos fazer mais, vamos fazer mais. Beleza, eu fiz bastante combustível, né? Vamos ver no que tá agora, né? Ó, Eu acho que mais um galão desse aqui cheio já vai estar tá pânico. É, tanque tá cheio. Agora, antes da gente sair dar um passeio com a motoca, eu tenho uma coisa para fazer. Para quem se lhe recorda, na época que o Apu era dono de uma loja ilegal de Bad Rock, eu comprei duas para um teste. Por falar disso, eu tenho essa foto desse ovo aqui que o Delete conseguiu. Não sei como, quero conversar sobre depois. E temos uma amostra grátis de uma loja do Apu. Eu vou deixar aqui, depois eu dou uma olhada nesse negócio aqui. Parece que é alimento, mas Tá marcando que cura mil de comida. Se essa é comida ela cura mil, ela devia nunca mais dar fome. Então tem alguma coisa aí. Eu tô isso aí. Bom, o que eu queria fazer era pegar essas duas bedrocks E tá. Uh. É, não tem nada aqui que ótimo. Tá, eu queria tampar esse portal, porém tampar ele por completo. Então vai faltar coisa, né vai faltar um pouquinho de bedrock. Eu quero que não tenha mais como acender esse portal. Vamos pegar nossa moto aqui, vamos ter uma apu Aproveita o teste da minha moto e também a gente conversa com a ver se ele também aí, ó, tá lá. Vamos lá. Nossa, faz tempo que eu não faço isso, hein? Nossa, a moto tá mais rápida agora. Oh! Eita, mano, a minha moto ficou muito rápido agora. Olha isso! Opa, olha isso! Tem árvore. Tem... Opa, tem estacionamento. Um Calma lá, né? Aliás. Oi, Pô, aqui tudo bom? Feliz que você tá de volta. Aqui, ó, estacionamos. mano, Jonathan e Drew. Estamos trabalhar perto da por aqui. Eu sei, feliz que ela voltou, né? Porque é tão linda. Tá, tchau, Jonathan. Mano, é meio desmiolado, não dá pra falar muito com ele, não. Eu e o Jonathan somos um grande irmão. É isso aí, mano. Agora acho que o Jonathan e o Drew finalmente abriram a loja de blocos deles, né? Ou de construção. Eu não sei muito bem do que, que é, mas eu acho que eles me mudaram a construção agora, então ainda não, não abriram estoque. Tanto que nem colocaram uma placa aqui ainda, né? Bom, mas o que tudo indica, a cidade tá funcionando. Então eu fico muito feliz com isso. Eu tenho que Falar com o gerente do banco, mas antes Eu tava pensando no seguinte, já que o gerente Do banco, ele vai ter que me pagar Alguma coisa por eu ter resgatado a Pok, Eu tava pensando em, em, vez de pedir dinheiro, pedir Uma coisinha, eu tava pensando em pedir eleições pra cidade Eu acho que ia ser muito legal tivesse que pudesse ser prefeito E eu adoraria me candidatar Vocês sabem, até porque eu fiz as suas Da cidade, direto ajuda na ambientação Já ajudei o Jaime algumas Vezes, já ajudei o Jonathan Drill Já ajudei a Pok. então eu sou uma pessoa que sempre Tá envolvido nas coisas da cidade, então eu acho que Seria uma boa, mas antes, vamos falar com a PUC eu queria comprar bedrock com ele e com essas Bedrocks eu queria tampar aquele portal. Então vamos passar por aqui na casa da Bial, porque eu sei que aqui tem um caminho para a casa do Apu, por sinal eu podia vender para o Apu um caminho para a casa dele depois, né, já que não tem um caminho próprio. Mano, olha esse caminho aqui, ó tem que passar por um túnel aqui, olha o túnel escuro, ainda né, por cima ruim de ver, mas depois chegar aqui. Então é né? bom, vamos falar com o Apu. Hum, deixa eu ver onde tá essa criaturinha de 200 anos de idade. vou Que é isso, mano? Que escândalo é esse? tava chamando algum idoso para ver se aparecia. Gritei, fodei, tu apareceu? Ah. <risos> que O que você quer, meu querido? Então, mano, depois de ter uma treta louca aí que rolou, eu acredito que a gente tá bem de bom com o outro na amizade, na paz, né? Mano, mó paz, LG, tô de boa, velho. O que você que quer? Então, pô, meu, já umas, uma, umas bad rockings, é umas bedrock aí, Zé. Sim, não, pera, calma. Se você tiver de rock, tá brincando, mano. Mano, cara, eu preciso tampar aquele portal feio lá, mano. Sei lá, eu quero o dar um jeito de não funcionar. existe na tua casa? Sim, tá não tá funcionando, mas existe. Então o meu plano era tampar ele inteiro com o rock. Justo, justo. Tá, mas pera aí calma, LG é, é que assim, eu acabei de comprar aqui a escritura do terreno da minha casa, sabe? Tipo, ou melhor, da minha casa não, da minha loja. Vou guardar aqui pra mim, obrigado. Ah, nossa, que, que bom, me deu uma loja, cara. Amigo, é pra isso, mano, né? Não, não, não, devolve aqui. Ah, tá, tá, tá. É. Eu comprei a minha escritura com meu suado dinheirinho. Eu tô prestes a abrir o meu novo negócio. Então assim, eu consigo <risos> novo, novo. <risos> dessa vez legal, entendeu? Legalizado ah, dessa sei, vez. Sei. A questão é que eu consigo os blocos de Bedrock LG, mas né, tudo na vida tem aquele preço, né, meu querido? Quando você quer? Quando tá. você precisa? Eu queria tampar todo o interior do portal. Ele tem 3 6 9 12, eu já tenho duas, eu queria 10 Bedrocks. Só 10? É. Não, vamos fazer o seguinte: Como você vai ser meu primeiro cliente, eu te vendo um pack de bedrock. Uh, e quanto que fica isso? Quanto você acha justo? Uma mãe de ferro. Não, não, não, não. É que eu não estipulei o um valor, entendeu? Quando eu tava vendendo ilegalmente <risos> de forma é diferente, eu tava cobrando é. um cobre por bedrock. Tá. O que, que você acha de fazer o seguinte? Você me paga vintão pelo pack. Cara, eu gostei da sua promoção. Então que então, tá assim, eu te pago 10 conto por meio pack. Não, eu tô sendo ludibriado aqui, LG. Não. Ah, pô, é a metade. É, assim. Não, eu te dou duas opções, Duas opções, vintão pelo pack hum. ou dezão por dezesseis. Apô, ah, vou comprar com outra pessoa. Vai comprar com quem? Ninguém mais tem bedrock rock. Última chance, dele. última chance. 10 conto, 32. <risos> LG, a única forma de você lacrar aquele portal de uma maneira que nada vai sair de lá ou vai entrar é com bedrock rock. E quem ah, vende bedrock rock e utopia é só o ser Eu tô, eu tô sem dinheiro, apô. Essa que é a questão. <risos> Mano, é segunda-feira, vai pegar teu salário lá. Eu peguei o meu. Pô. Não posso, eu vou gastar todo ele. Eu, eu, eu tenho... Ah, pô, tá, eu te conto. Você tá sendo mão de vaca, LG. 10 por 16 bad Rock, então. Promoção. Vai. Tá bom, vai, Apu. Vai, vamos fazer então a boa pros dois lados. Manda esse um pack aí e eu vou te dar quinzão, então. Não, pera, você tá meio tá, de briada. Mano, Apu, você não vai dar 5 de desconto pro cara que tava com você no mundo invertido. Tá matando os monstros, lutando pela nossa sobrevivência. Amigão seu. Que quer tampar o portal ah, pro seu bem. Crocodilo. Vai, joga os quinzão aí. Deixa eu ver. Joga os quinzão no chão. Você jogou 51. Hum, hum. Não, eu joguei quinzão, <risos> Joguei três moedas. Aí, ó, pega aí, ó, um pack de bedrock. Mano, eu acho que você jogou vintão, velho. Ah, tanto faz. Eu só queria ver até então eu chegava com, com, com o cara mais idiota do servidor pra ver se ia ficar loucaço ou não. Eu, eu gosto de ver você sofrendo, negociando, acho legal. Ah, ah, ah. Pô, faça bom uso das bedrocks e se você precisar de alguém pra remover, saiba onde me encontrar, hein? É, mas a remoção é de graça, né? Depende, depende tá. muito. Tá, tá. Ó, outra, última coisa só, é... O que você acha de ter eleições na cidade? Pera, como assim eleições? Tipo, prefeito? Um, sei lá, tipo, por exemplo... O prefeito, o LG prefeito, o delete prefeito, o house prefeito, book prefeito, sei lá, alguém de prefeito. Pera, mas a cidade já funciona sem um prefeito. Para que precisa de um prefeito? Bom, a cidade aspas funciona. Não tinha nem rua. Se eu não tivesse ido atrás não ia ter rua. Pode ter rua, é, eventos, gincanas, uh, mais bônus para as pessoas, mais justiça. Porque querendo ou não, tudo só acontece depois que dá um problema enorme, né? Então o que tal tipo as coisas começarem a funcionar antes de precisar funcionar? Mano, eu acho pânico, velho. Mas quem que qualquer pessoa pode concorrer como é que funcionaria? Eu acho que tem que ser uma coisa justa, né? O meu plano é falar com o gerente do banco e propor isso para ver se rola. Daí qualquer um eu acho que pode concorrer, né? Dá o certo. É, eu acho que é da hora, mano. Eu curti a ideia, velho. Inclusive, se for rolar, você me avisa, velho. Porque eu acho que eu vou lançar a candidatura, mano. Olha é aí, mano. Você viu? Dá, como que fala? Dá de uma cela para uma prefeitura, né? Você viu? <risos> mano, eu sou um novo homem, velho. Valeu, LG. Tá bom. Agora que falamos com a Apu, meio que eu me toquei que eu dei três moedas de prata como pagamento. Isso não dá 15, isso dá 30. Então, meio que o Apu tem que me voltar 15 depois. Eu só me toquei agora, mas Quem se tocou também na hora? Quem percebeu na hora, comenta para eu saber aí, tá bom? Mike, meio que ele saiu agora que ele teve aqui no mercado, então eu tenho que esperar ele voltar. Bom, vamos tampar as bedrock. Ó, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Pronto. Ó, o oh, Halston online, vamos aproveitar e vamos falar com ele, pera aí. Tá, gente, falei com o Harz, ele falou que tá na cidade, então já vamos atrás dele pra resolver isso aqui o quanto antes. Meu Deus, minha moto tá muito rápida. Meu Deus, meu Deus, do céu. Deus do céu. Ai, aqui, cadê ele? Você tem que achar ele aqui, onde que ele tá? Harris, Que loja que ele tá? Tá na loja do, da obra ou é na loja dele? Ali, ali é na loja dele, vamos lá, vamos lá. Harz! Eita! Fala aí, Ei, que que é isso, isso aqui não é que rua não, Vi. Harris, é Harz. louco? <risos> Harz, Harz. Hars, Aí vai. Preciso permissão sua. Tá ligado hum? o, o portal lá que a gente entrou, Sei. E você entrou da sua, sua base? Uhum. Posso tampar ele com bedrock? Ah, cara, pô. Sim, cara, deve, velho. Nossa, tampa lá, velho, pelo amor é, de eu, Deus. Eu, eu, eu tampei o da minha casa, eu tampei esse, se eu descobri que tá, eu vou tampar. Porque, né? Né? Eu, é. eu não quero ir pra lá nem pagando, Hars, nem isso. pagando, <risos> mano. Deus me livre, tampa lá. É. Muito obrigado, oh, ó, Por falar isso, mano, feliz que deu tudo certo, cara. Ô, de verdade. Depois nós paramos para pra conversar melhor, mas você eternamente grato por você ter ido lá para me salvar, cara. Obrigado de verdade mesmo. Para isso que serve os amigos, né? Ah, ó. Depois ah. você pode consertar a minha picareta? Eu posso passar lá na sua casa? Claro! Claro, eu não sei ela se tá, minha fornalha assim, tá montada. Tem que ver se minha fornalha tá montada, mas dá sim, claro que dá. Aí depois eu vou uma passada lá para consertar, ela, que senão não quero perder ela, não, né? Muito boa as Né? Fechou, só traz uns minérios de ametista, tá bom? Tá, beleza, GG. Beleza, mãe. É, é nóis, é. tchau, falou. Bom, agora temos a permissão do house, a gente pode tranquilamente até a casa dele e arrumar isso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quem viu essa loucura aí que. Mano, é por isso que eu não tenho o cara que é para dirigir na vida real. <risos> Mano, acho que dá pra ver nitidamente o quão feliz eu tô, né, gente? Ô, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, então era por aqui que o House me via? Que diferente, né? Bom, eu lembro que eu havia feito um caminho dele por aqui. Eu não sei se ele já tampou como que é, mas se tudo der certo, o portal é. Tá aqui. Tá? Tampa isso daqui. Mais. Na real, foi uma boa comprar bastante bedrock, né? Usamos tudo. Agora sim, a gente pode ir em segurança para casa guardar esses bedrocks e depois ir pra cidade para resolver as coisas que eu tenho para resolver. Ah, que alívio, mano. Eu me sinto bem mais leve. Não, vou passar por aqui, vou passar pela delegacia. Eu tô nem vendo. Não tem ninguém vendo mesmo? Tô feliz, tô feliz. pegou um atalho, pegou um atalho. <risos> por sinal, né, pô, que acho que a gente já removeu todos os cartazes de procurado seu. Que ótimo, né? Tô feliz que você tá de volta, pô. Eu quero um biscoitinho aqui, tá bom? <risos> Ana tá ali, tá? Oi, Ana. Prontinho, guardei tudo aqui. Deixa eu guardar essa balinha aqui. Agora eu queria testar essa comida aqui que o Apu colocou pra gente. Deixa eu dar uma, uma, uma mexida louca aqui. Tá, vamos ver o que, que é isso, mano? A comida que o Apu deu pra gente aumentou a nossa vida mas tragou a nossa vista. Tá tudo meio saturado, meio, meio ruim de ver. Eu não falei essa comida ia recuperar bastante, mas até um custo. Eu não sei se vale a pena assim, mano. Eu não, eu não quero ficar andando com esse negócio feio aqui. Mano, tá tudo verde. Como que eu tô? Olha isso. Peraí, vamos, vamos para esse treco que passar. Meu Deus do céu. Olha, a minha tela tá normal por enquanto. Vamos ver quanto tempo demora para sentir fome de novo. Se funcionar bem, a gente pode ver para comprar mais. Se não, a gente pode fazer nossa própria comida, porque querendo ou não, eu tenho já uma cozinha aqui na minha casa. Tem várias comidas legais, por exemplo, todas essas daqui. E muitas delas dão efeitos como nutrição por cinco minutos, velocidade, força e resistência e entre outros efeitos. Isso é um dos mods de cozinha. Tem mais de um. Então às vezes meio que vale a pena, por mais que essa comida que eu apusei feito demora para a gente sentir fome de novo, fazer outra, porque a gente faz em grande quantidade e ela dá outros efeitos especiais. De qualquer forma, vamos pegar nossa motoca aqui e, e, e vamos falar lá com o gerente do banco, com o Luiz, porque eu tenho assuntos a tratar com ele urgente. Por sinal, o Apo havia falado sobre salário. Calma aí, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Uh, 320 moedinhas. Tu, tu, eu pulo pra cá e pego. Temos agora um total de o oh, louco eu aqui no, no caixa eletrônico pra vocês verem. Temos 1.310, simplesmente muito bom. Temos um din din maneiro para utilizar. Agora dá licença aqui e vamos falar com o gerente do banco. Opa meu querido tudo certo? Olha ele trocou a foto, é esse quadro é daquele daquele satélite que tava na foto lá o James Webb. Olá estou muito feliz que você voltou com segurança e conseguiu salvar o Hulk. Pois é né cara meu Deus foi uma situação meio in tensa lá. Nossa, eu não sei nem por onde começar a contar essa história, mas bom, feliz que deu certo. Realmente, há pouco me contou algumas coisas. Enfim, eu separei uma premiação em dinheiro para você, que você vai amar. Cara, como eu posso conversar com você sobre isso? Então, é... gente, Luiz, eu não quero dinheiro. Tem outra coisa que eu queria. Eu queria mudar uma coisa na cidade. Eu queria que você me desse a permissão de iniciar um novo movimento na cidade em prol de tudo que aconteceu e pode acontecer. Eu não sei se o poder você tem sobre a cidade e tudo mais, só que eu sei que você tem influência em muitas coisas. Coisas. Por exemplo, tanto a, as obras das suas, quanto as outras lojas, quanto as multas, as escrituras de terreno, quanto as, a prisão e tudo mais. Tudo só foi acontecendo depois que houve necessidade ou algum problema. E eu tenho uma ideia para solucionar isso. Uma ideia que a gente pode, que a gente pode juntos não ter mais esse tipo de problema na cidade. Estou interessado, me conte mais. <risos> Ainda bem. Então, é, eu acho que um prefeito para a cidade ia ser uma coisa boa. Um prefeito, ele pode ajudar com as leis, melhorar a cidade, fazer eventos, cuidar dela e vai ter menos trabalho para você que até onde eu sei você é o gerente do banco. Seu trabalho é ganhar dinheiro, não é? Então, menos uma coisa para você ter que se preocupar e trabalhar com seus negócios, focar mais nas suas lojas, nos seus empreendimentos. O que você acha? Sim, eu amei a ideia. Está liberado. Amanhã irei iniciar as eleições de utopia. Meu Deus, sério? Obrigado. Eu, eu vou tentar concorrer. Eu quero muito me tornar o prefeito. Meu Deus. Tá, gente, o que aparenta deu tudo certo. Vai ter eleições em utopia. Eu vou poder tentar ser o prefeito daqui e trabalhar por essa cidade que eu tanto amo e tanto me dedico. Bom, então única né, acho que do sexta é esperar o dia de amanhã, ser feliz e concorrer e dar o nosso melhor para vencer e fazer o melhor possível para todos na cidade. Fico com muita alegria que eu digo que tá tudo certo, tá tudo se caminhando bem. Então, gente, eu vou mimir, tá bom? Boa noite para vocês e vejo vocês amanhã.